Olá Brasil, olá Santa Bárbara do Oeste, sejam todos bem-vindos, estamos começando aqui mais uma edição do Jornal da TV SB Notícias nesta quarta-feira, dia 21, é isso? Dia 21 de, de setembro de 2022, a partir de agora o Nilson Araújo levando, interagindo com você as principais notícias da nossa cidade, do Brasil e do mundo, você...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 Olha, a Prefeitura de Santa Bárbara do Oeste divulgou ontem que as provas do concurso público, é, neste próximo passo, próxima etapa, o nível, né? Do nível médio acontecer, vão acontecer neste próximo domingo, dia 25, para as funções de fiscal de posturas municipais, veja só, e agente de administração no período da manhã. E fiscal de transportes. E comprador no período da tarde. Aonde vai ser, Nilson Araújo? Lá na FAM, faculdade de Americana. Fica na rua Pedro Pericinoto, em frente ao número 245, na portaria 2 do bairro Loteamento Residencial Industrial João Santa Rosa, em Americana. O edital completo e seus anexos estão disponíveis no mural oficial do Paço Municipal, aqui em Santa Bárbara do Oeste, ou pelo site da Prefeitura, santabarbara.sp.gov.br. Os candidatos deverão comparecer nos locais de prova com 30 minutos de antecedência do fechamento dos portões, munidos no comprovante de inscrição, documento oficial de identidade com foto original, caneta azul ou preta. Tá? Então, dia 25, domingo agora... Provas aí para você do nível médio do concurso público aqui de Santa Bárbara do Oeste, né? Só não entendo por que lá em Americana, né? Poderia ser aqui em Santa Bárbara do Oeste, até pelo fato é, da logística, né? Da localização desse local aí da, da, da, da prova. O Corpo de Bombeiros de São Paulo encerrou na tarde de ontem os trabalhos de busca por vítimas do desabamento de uma arquibancada em uma empresa de contêineres em Itapecerica da Serra, região metropolitana de São Paulo, que provocou a morte de nove pessoas, deixou 31 feridos, dos quais 28 tiveram de ser socorridos em hospitais da região. A informação foi dada pela porta-voz dos bombeiros de São Paulo, a major da PM, Luciana Soares. As vítimas foram encaminhadas aos pronto socorros de Jacira, Geral de Itapserica e Central de Itapserica. Cerca de 64 pessoas que participavam de uma reunião com políticos e que parte dessas pessoas podem ter escapado do acidente sem ferimentos, por sorte, né? Pela graça de Deus, porque foi um acidente muito grave nove mortos. Parte da estrutura de concreto se rompeu e deixou as pessoas presas nos escombros ali. Ó. Essas imagens são impressionantes. Como que aconteceu isso? A arquibancada cedeu né? e todos ali ficaram aterrorizados, gente. Veja aí. Ó. Nove pessoas é, não sobreviveram a esse acidente. A polícia agora vai estar investigando, através de perícia, a causa desta fatalidade. O Sindicato dos Professores de Santa Bárbara do Oeste, que representa a classe, esteve na sessão da Câmara Barbarense no dia de ontem, terça-feira, reivindicando os direitos trabalhistas, os direitos, os direitos dos trabalhadores e as promessas antigas da Prefeitura. O projeto apresentado, aliás, ontem, propõe a criação de cargos de confiança são 1.950 cargos para professores de educação física, um regular e integral. A propositura também sugeriu a criação de cargos de diretores de escolas e coordenadores pedagógicos que visa ajustar as funções de confiança do pessoal técnico que atua junto à supervisão. Os educadores querem a valorização dos atuais profissionais que já estão atuando na rede de ensino aqui do município Barbarense, dentro das salas de aula. Vagas de creches foram citadas por alguns vereadores, mas o projeto não cita a criação de vaga. A gente, abre aspas, né a gente é, precisa garantir que os profissionais que já estão em salas sejam valorizados. Fecha aspas, disse representantes do sindicato. A lei 69 barra perdão, a lei 69/2009 já passou, inclusive, por alterações desde que foi criada. Mas naquele ano, por exemplo, a não estava né, na educação básica um integral, é, não havia, a, não estava previsto a criação dessas vagas para os professores de educação né, básica um integral. E no projeto de lei complementar deste ano são previstos aí 200 cargos para o ensino infantil e 200 para o ensino fundamental. Né? Ontem foi bastante conturbada a sessão da Câmara de, de Vereadores aqui de Santa Bárbara do Oeste. Né? Por um lado, veja só, falta de transparência, pode voltar para mim, falta de transparência, né? segundo o sindicato disse, do município para com a categoria. Né? Um projeto que poderia ter sido discutido, né, e aliado, alinhado entre as partes Sindicato, professores, educadores e prefeitura né, Mas que infelizmente não ocorreu desse jeito Simplesmente é, o executivo elaborou o projeto Enviou para a Câmara né, no gargalo aí né, é, no, Dos vereadores, infelizmente quem acaba pagando o pato É a Câmara Municipal né? O projeto chegou lá e foi aprovado, praticamente foi aprovado. Agora vamos aguardar aí que o prefeito é, tem aí é, praticamente 90 dias para sancionar o projeto. E é, muitos professores é, revoltados com essa aprovação. Né? E a gente vai continuar acompanhando né, esse fato aqui em Santa Bárbara do Oeste. Repito, os... Ah, os representantes do, do sindicato não são contra a contratação de mais professores para estarem dentro da sala de aula com os alunos, né? mas a valorização tem que ter já com os que estão atuando dentro da rede de ensino aqui de Santa Bárbara do Oeste. Meu povo, obrigado pelo carinho, obrigado pela sua audiência, compartilhem aqui o nosso jornal de hoje e lembre-se, conte conosco, mexeu com você, mexeu comigo, tchau!